Oh, Deus, Deus, por favor, me salva. Não. Que? Ainda ontem você disse que odeia a sua vida. Ah, tá, sim, eu disse, mas que eu, eu quero viver. Me salva. Eu tô pronto a mudar minha vida. Me diga o que fazer. Não abafe minha voz. Uh, eu não entendi o que quer dizer. Uma voz dentro de você que te diz o que fazer quando você se depara com uma escolha. Quando você faz o mal, começa a odiar a si mesmo e a sua vida. Eu te amo e quero que você seja feliz. Mas a chave da sua vida está em suas mãos. Jesus me dá uma chance.